O sol chegou, brilhou Meu praia O meu desejo me esquentou E as ondas Beijam meus pés na areia E ao lado Um corpo de sereia Garota do corpo sarado Da cor do pecado quero te agarrar Fiz um castelo de areia Pra moça bonita meu sonho te dar Beija, beija, beija Que alegro o coração Beija, beija, beija é amor de verão, beija, beija, beija, que alegra o coração Beija, beija, beija, é amor de verão Que lindo o sol chegou, brilhou Deu praia, o meu desejo esquentou E as ondas beijam meus pés na areia e ao lado Garota do corpo salado, da cor do pecado, quero te agarrar no castelo de areia, pra moça bonita, meu sonho de mar Beija, beija, beija, que alegro o coração Beija, beija, beija, é amor de verão Beija, beija, beija, que alegro o coração Beija, beija, beija, é amor de verão